mas o direito de quem quer ficar não está sendo respeitado. Porque se fosse respeitado, eles já teriam, já teriam apresentado uh, o nosso projeto de urbanização. Né? Já existe um projeto de urbanização que foi feito em parceria com as universidades UF e FRJ, que é o Plano Popular da Vila Autódromo, que foi premiado internacionalmente. Dentre de 170 projetos, esse projeto foi premiado, né? foi feito por pessoas muito competentes, capazes e... Esse projeto poderia ter sido reaproveitado antes de toda essa remoção, de toda essa desapropriação. E esses moradores que foram embora poderiam estar aqui, porque esse projeto ele foi orçado em 14 milhões, com toda a comunidade estando presente. Eles construíram o Parque Carioca, que tá em torno, foi em torno de 120 milhões, né? Que muitas, muitos dos moradores aqui foram com o Parque Carioca, essa unidade, esse conjunto habitacional que a prefeitura fez. E, e fora as indenizações, né, quando a pessoa não quer ir para o conjunto, tem a indenização. Então, assim seria muito mais viável, né, economicamente falando, é, se eles tivessem urbanizado toda a comunidade. Que o projeto inicial contava com toda a comunidade sem nenhum tipo de remoção. Tava com um valor, né, se você vai gastar 14 milhões para urbanizar uma área já gastou 120 milhões para construir um conjunto habitacional e já gastou mais ou menos em torno de 100 milhões em indenizações, seria muito mais viável fazer ah, o projeto é muito mais, sim, é. É, muito mais econômico milhões, dois meses atrás também 14 milhões é até aquela a, o pessoal da barra como comunidade da barra é, começaram a perseguir a prefeitura questionando sobre isso porque uma casa de comunidade está valendo dinheiro está desvalorizando os imóveis deles então este, já estava tá em 114 milhões naquela né, é. época, de lá para cá já foi indenizado região, já deve estar milhões. É que ah. agora eles não estão mais publicando na internet. Né? É. Agora eles tiraram da internet, estava ah. na, na internet, você acompanhando na internet, ia ver a negociação de cada um. Mas por que, que, que eles estão assim indenizando, né, e tá saindo essas indenizações altas, como eles dizem? Porque eles não podem desapropriar, é uma área que não pode ser desapropriada. E ele está desapropriando tudo, né, quando eu digo, né, a prefeitura está desapropriando tudo sem apresentar nenhum projeto público para essa área. Porque quando você desapropria né, uma área, você tem que apresentar um projeto público. Até hoje não foi apresentado. Existem só argumentos que uma hora é uma via pública, uma hora é uma alça viária, uma hora é, é da estética. Tem vários argumentos, mas não tem de fato um projeto público que ele apresente e, e diga por porquê que ele está desapropriando. Por isso que tem essas negociações altas, porque é uma área que, na verdade, não pode ser desapropriada. Então, é muito desleal, né? é muito injusto, principalmente com quem quer, quer ficar, está lutando até hoje para ficar, a gente vê que, né, infelizmente, ó, né, acho, enfim, as pessoas vão saindo, até porque às vezes acham que vai ser uma boa oportunidade, mas essa área ficando, uh, quer dizer, por mais que fique uma, uma, uma comunidade pequena e urbanizando, a gente está morando num local que é pacífico, que é tranquilo, é uma das comunidades que eu acredito que no Rio de Janeiro não há outra comunidade igual é, a do é, né? Com essa, com a Dona Dalva que já mora aqui há é muito mais tempo que eu tá aqui, né, Dona Dalva? Quantos anos? Quer dizer, quer dizer a Dona Dalva é uma das moradoras aqui assim mais antigas que estão resistindo. Né? Ela criou aqui os, né, os filhos, é, tem neto. os netos, já tem bisneto tenho... e quer continuar, né, Dona Dalma? criando aqui e vendo os, os netos e os bisnetos crescerem. Então, assim, eles estão, eles estão desapropriando não só casas, mas eles estão também desapropriando as histórias de vida, né? Retirando né, o direito de, de... Você cria vínculos aqui, você cria amizades. É uma você, grande né? família. É uma grande família. E, ele, aos, e aos poucos isso vai sendo desfragmentado, porque vai picotando. Mas, ainda assim, a gente luta porque a gente acredita que, que, né, que, que a promessa que foi feita vai ser cumprida. que ele, O prefeito falou também em urbanização, que a, que a Vila Autódromo teria a urbanização. E a gente quer que o nosso direito, de fato, seja respeitado né, e que seja cumprida essa promessa que foi feita. É isso que a gente está aguardando hoje, a urbanização do Vila Autódromo, porque os que estão ficando são os que querem ficar. E ele disse que quem quisesse ficar, podia ficar. Ele não falou o número de pessoas, né? Que teria que ficar, que se ficasse 10 ou 20 ou 30, que não poderia. Ele falou: quem quiser ficar, pode ficar. Quem quiser ficar, vai ficar. Isso aí é tá aí. Só vocês colocarem lá aqui, na, na, no YouTube, enfim, no Face, que aparece. Então, não, não delimitou um número exato de pessoas. Então, quem quer ficar, pode ser 20, 30, 5, 10. O certo é urbanizar e cumprir com a promessa que foi e é isso que a gente que está resistindo que quer continuar na Vila Autódromo que gosta desse lugar, que gosta né, de toda a história que nós já construímos aqui e pretendemos construir né, ainda mais estamos aguardando agora